É gente, mais uma cidade de interior no estado do Ceará Que estamos passando nessa volta para Fortaleza Passamos ali no barro, já temos vídeo no barro Como nós estamos em uma viagem rápida Eu não gravei o barro porque já, já temos aqui no canal Como também temos Icó, passamos no Icó por fora ali na BR-116 Mas já temos dois ou três vídeos aqui do Icó também temos vídeo de Jaguaribe, que foi aonde nós deixamos a BR-116 E entramos é, numa rodovia que liga é, Jaguaribe a Jaguaretama, aonde nós estamos agora E confesso a vocês, eu não conhecia esta cidade, gente Me parece uma cidade simpática, Jaguaretama então Jaguaretama, eu fiz um levantamentozinho rápido ali, tem aproximadamente aí 18 mil habitantes e é essa cidade simpática, o nosso destino, o nosso trajeto é na direita, mas pelo que eu estou vendo aqui, é o centro comercial é na esquerda. Então vamos dobrar e vamos no centro comercial de Jaguaretama para a gente ver de perto é, e eu não poderia deixar de gravar passando por dentro de Jaguaretama e não ligar a câmera. Talvez eu não grave ali Morada Nova, porque Morada Nova é uma cidade maior. E Morada Nova, é, para a gente gravar Morada Nova, seria em uns dois ou três vídeos. Então, talvez não grave por lá. Mas essa cidade aqui, é, passando por dentro, temos que ligar a câmera. Morada Nova a gente passa por fora. E Morada Nova vai ficar aí para outra oportunidade. Então, deixa ligado aqui para a gente ver realmente o movimento de uma cidade de, interi de interior no estado do Ceará. Então, olha só como é que é a movimentação aqui, gente. Semáforo fechado e quase que ninguém aqui passando em uma faixa de pedestre ou... Do outro lado aqui, os veículos em outra rua, né? Então, movimentação muito pequena E não conhecia essa cidade Olha só, aqui tem aquele letreiro tradicional de todas as cidades, né? E um letreiro bem bonito aqui de, aqui de Jaguaretama É, Jaguaretama Amo, é isso aí gente, aqui na direita a gente já vê a igreja lá ao fundo dessa rua tem uma praça bacana aqui na esquerda com os quiosques e tudo bem decorado, tudo assim bem feito realmente A igreja bonita, imponente olha só é grande vamos dobrar nessa direita, acho que iremos fazer a volta aí na igreja acho que será assim exatamente, é, tem outra rua voltando ali na esquerda e nós iremos fazer a volta aqui, estamos passando por trás da igreja, iremos fazer a volta aqui e vamos ver se tem rua voltando aí para frente da igreja, né? E a gente vê que essa rua segue. Mas vamos dar um giro rápido no centro comercial desta cidade, que é realmente uma cidade simpática, bonita, é, Jaguaretama, gostei. Estamos a 215 quilômetros de Fortaleza aproximadamente e a gente vai deixando o registro desse dia maravilhoso nessa cidade e mais uma cidade do interior do Ceará para o nosso canal. Então, fico feliz em estar aqui e poder proporcionar para todos nós, né? É, é, mais um vídeo de mais uma cidade de interior do Ceará e fico feliz por estar aqui gravando esse vídeo para o nosso canal, gente, que cidadezinha, como eu falei no início do vídeo ali, digamos assim, simpática, muito, muito simpática, é, a gente vê que é bem aconchegante. É, são poucas pessoas na, nas ruas, né? E uma movimentação muito pequena nas ruas de Jaguaretama. Então vamos deixando aqui o registro. E acho que vamos fazer a volta novamente, né? Para a gente ver outra parte aí de, do centro comercial, que eu estou vendo que é aqui na direita. Acho que vamos fazer uma pausa aí e pegar ali do outro lado o Centro Comercial de Jaguaretama. Olha a movimentação dessa cidade. Nós estamos em um horário de muita movimentação. Olha só como é que é isso aqui. É Realmente fiz uma pausa e fiz uma volta aqui e estamos pegando novamente aqui é, do início, de frente da igreja, mas por outra rua, por outro lado para a gente ver realmente o centro comercial de Jaguaretama. Então, iremos mais na frente ali, dobrar na esquerda, que essa rua é uma rua que nós entramos, né? Cidade pequena é bom por isso, você não se perde, você já se acha no lugar que você passou ali anteriormente, né? Alguns instantes atrás, e a gente já se acha imediatamente. Então, pelo que eu vi, naquele semáforo, tem um centro comercial nessa rua dobrando aqui na esquerda. É, nós estávamos parados ali. Deu para ver muitas lojas aqui nessa rua. Então, vamos vendo. é Realmente é um centro comercial, tem muitas lojas, tem mercadinhos. Aqui o mercado, olha só, na esquerda o mercado... É, da cidade, né? Aquele mercado tradicional que existe em todas as cidades. Então é esse aqui, o mercado de Jaguaretama. Que bacana! Realmente são muitas lojas. Uma praça bonita na esquerda aqui e uma movimentação pequena. É aquela cidade tranquila de interior que dá vontade de morar, sabe? Parabéns a você de Jaguaretama, parabéns a todos os moradores, todas as pessoas que nasceram aqui. Vocês têm um lugar bonito, um lugar aconchegante e, como falei no início do vídeo, do vídeo aí muito simpático. Gente, agora vamos seguir porque é o nosso trajeto, né? É, vamos pegar novamente a rodovia e a rodovia é exatamente nessa rua principal da cidade a movimentação maior aqui nesse cruzamento, mas assim é, cidades de interior a movimentação maior são de motocicletas e a gente vê que de um lado de outro na via as pessoas param os veículos, olha só desse lado esquerdo aí para numa faixa de dentro aí e tudo normal tudo tranquilo por aqui não tem nada de errado Eita, coisa boa interior, meu povo Então vamos seguindo Aqui tem um no canteiro tem um, uns quiosques, olha só Tem churrasqueiras, né? Acho que sai aí um espetinho mais tarde E Deve ter uma movimentação Nessa avenida aí Durante a noite Porque existe alguns Algumas churrasqueiras aí Nesses quiosques Então seguindo nessa avenida bonita, bem arborizada, né? bem cuidada, e vamos seguindo aqui. E essas faixas elevadas, né? essas passagens de nível nas faixas de pedestre, isso fez com que diminuísse aí bastante os acidentes nos cruzamentos dessas cidades pequenas. Todas elas estão adotando esse tipo de, essa configuração de faixa de pedestre e ajuda muito ao condutor do veículo e muito mais ao pedestre ali que quer acessar a faixa. E essa aqui de Jagauretama não se meta, digamos assim, a passar rápido que quebra o carro, porque a subida e a descida é violenta. Então, seguindo em frente, vamos à Fortaleza... E já, já estaremos em Fortaleza. Porque, garanto a vocês, da saída para cá, não descemos do carro ainda. Então, provavelmente, combustível dá para chegar em Fortaleza. E a parada vai ser em Fortaleza. Acredite. então seguindo, gente. Que bonita essa avenida, arborizada, bem cuidada. E, de vez em quando, você... Encontra um quiosque ali que está tudo fechado, mas, e é um dia útil hoje, tá? Mas acho que isso só funciona na noite. Deixando aquele forte abraço a todos e pedindo o like, que é importante para nós. Se tem simpatia pelo nosso canal, se inscreve, né? Faz tua inscrição aí, que temos muita estrada pela frente. Temos muitas cidades pela frente para a gente gravar e deixar vocês atualizados. Nós ficaremos atualizados, porque essa cidade, eu confesso a vocês, eu nunca tinha passado por aqui. E o Ceará tem muitas cidades, é, eu conheço 80% das cidades do Ceará, mas tem algumas ainda que eu não conheço e levarei vocês em todas elas. E gravando também muitos, muitos conteúdos em Fortaleza para atualizar o nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus. Tudo bom!